Porque eu sou, eu, eu olha bem o que eu vou falar, é, não adianta ter um coelho aqui, em casa, você tem que tirar errado, para mim não serve, eu gosto de ouvir coisa boa, sabe? Quando você falou no quesito voz, normalmente o coelho é do sul, por causa do frio, aqui eu posso ver que eu estou agasalhado, ou se aí eu não vi se você está de camisa curta ou não. Eu, eu vou ver a outra coisa, normalmente o outro que eu tô, você está entendendo, mas você está de manga curta.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 Porque o frio faz isso, tá? E o frio também nos faz encorpar a voz. A ah, não ser eu, já não sou, não tenho voz encorpada, porque eu não sou olhando, sabe? Mas o que eu quero dizer é esquisito, existe, tá? É lógico que você deve meditar ajuda e como ajuda. Né? Esse frio está vendo até um bate-papo no grupo aí, assim, do pessoal relativo... Algo que sobre três tipos de voz, alguma coisa assim, que faz diferença no CD. Claro que faz. Uma mudou a genética ah, in, in, no, ah, anterior, na década de 90 e 20, o selo mais que era tocado no Brasil era o selo marrom e vermelho. Pois tá? dia você não vê mais. Entendeu? Hoje o prata dominou. Tanto prata, quando eu falo prata, prata Ana diz, como do FRH para cima, porque tem uma, tem uma amplitude de voz muito maior. Entendeu? O pessoal quis colocar mais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 os primeiros sete dias de filhote, vamos falar assim, você está falando de filhote de berço, de ninho, eu não dou bola. Não eu dou bola porque, para mim, olha, olha bem, para mim, o mais importante no mundo do mundo criou é quando ele sai do ninho. Então, quando ele sai do ninho, eu, se quiser eu não toco nada, eu não ligo para ele, sabe? Isso é bom amigo. Se quiser correr até um galador, deixa eu, eu ouvir, não tem problema nenhum. Galador quadrado, não sei dizer tão gregão, não tem problema nenhum. O importante é o seguinte, saiu do ninho, quando o Cuião sai do ninho, é, é, o meu, é o meu trabalho junto com o meu amigo Gilson falecido, sempre dizendo essa opinião. o Crião, quando sai do ninho, ele é ninhento ainda, ele é ninhento, estreia. tem três dias que se sente inseguro, ele volta para o ninho, o ninho ainda dá segurança para ele. Então, nessa parte, para mim, o Cuião não está aprendendo nada, ele é assim bacana. Quando ele aparece, estou no 15º dia, que ela para de ir para o, que a gente chega perto da gaiola, enfim, uma pessoa estranha, qualquer coisa, que ela para de ir para cima do ninho, tá, que já se segura no âmbito dentro da gaiola, eu tiro o ninho de 10 e aí faço a vetorização. A vetorização corre para mim em 3 semanas, 21 dias, que é o 15 até os 35, a gente fala e tal, mas em torno de 3 semanas, 15, 21 das 36, tá? são, são 3 semanas que ele vai abrir o canal de vetorização e ele vai pegar o canto da família, dentro da de família dele, nesse nosso ambiente que nós damos para ele, tá? De respeito, quem pensa o quanto Toca lá no U? Não, eu não ligo para isso. Pode não um o quadradinho 15 dias certinho, 15 dias até eu vou vetorizar, ele vai cantar o que é o vetorizar. Eu faço a vetorização, quando eu trabalho, é a vetorização de papel manteiga, que é, não é nada mais, nada menos, que deixar eles só naquele mundo deles lá dentro, tá? Então, eu já mostrei semana passada, na última live, mostrei para o pessoal as minhas, as minhas caixas de vetorização, utilizo, se eu não fosse utilizar hoje, eu ia, precisar, ia ser um, um, um quartinho uma penumbra, mas só a fêmea sempre eu sempre oriento o pessoal quem pega uma fêmea e já bota, deveria estar um um, um, um só no caso que já está um alilhado, bota três, quatro, já pode estourar a o porque já estão tá um alilhados, porque já sabe quem é o pai e quem é a mãe, quando é a tratadeira boa, você bota lá com um, três, quatro filhotes, porque dela, ela custa mais tempo para se aprontar, e ela só fica alimentando, né?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 Mas não existe preço perfeito, perfeito. A gente sabe que os nossos passos em casa, eles corrichos eles brincam, eles fazem tudo. Né? A gente tem que ser sincero para isso. Não existe passo perfeito nesse quesito. Então, a pessoa tem que ter esse dono do botar o mestre. Tá? Não estou contra, mas na mesma hora eu falo, não use. Se não sabe manejar, não use. Use o CD, que é o melhor mestre é o CD. Tá? Não sei se eu me ativei mais ou menos.